Eu não desejo para ninguém passar para o café. O dono da fazenda chegou e né, falou assim, deixa eu ver os seus dentes. Quando eles compravam escravos, eles olhavam o que, os dentes para ver se, se tinha saúde. Aí quando ele falou isso... Por isso que hum. o pai marcou psicologicamente por isso. Como o barracão era todo aberto, não era totalmente fechado, caía geada dentro de casa, com o pessoal lá. A gente passava frio demais. dependência deles, a gente ficava doente lá. E se a gente ficasse doente, a gente não ia receber, porque era por produção, então tinha que trabalhar. O sul de Minas é a região que mais produz café no país. A maior quantidade de trabalhadores resgatados no café está na nossa região ainda.